Oi, Ivânio, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, tudo Cê certo? Você tá está onde? Chapecó, Santa Catarina. Eita, Chapecó, você sabe que eu já dei curso em Chapecó, Ivânio? Olha só. É, já não dei um curso, fui convidado uma vez, pelo um... Um... era um curso de PNL e me pediram para fazer uma abordagem quântica da PNL. Aí eu fui aí em Chapecó e depois eu fui ali conhecer aquela cidade que fica aí perto, que é Ametista, Ametista do Sul, se ah, não me engano, né? É Rio Grande do Sul. Aí é, é, é, é Rio Grande do Sul, é? É, fica ah, bem bom. perto. Ah, bom, é, é a cidade, nossa, que é, é Ametista, eu nunca vi tanta Ametista em minha vida. <risos> Mas aí, Ivan, que posso lhe ajudar? Ah, então, eu é, acabei assistindo a sua aula, minha esposa. Ah, já segue você e ela me passou algumas informações que estava assistindo que tinha gostado eu gosto muito de física quântica então não, não foi muito difícil entrar para o curso uhum. é, é, assisti assistir as lives hoje de manhã e aí então já estou participando aí também do curso quero quero fazer muito é, e aproveitar de fato esse essa a jornada aí pra, de fato aprimorar essa parte de conhecimento e de fato buscar um pouquinho mais dessa consciência espiritual e não só de matéria né? então acho que o que mais me estimula é isso porque às vezes a gente ainda passa com os perengues das dores físicas, né? Então, quando a gente tem a dor física, a gente sabe que é, é algo espiritual aí que dentro da gente não está tá, não congruente. Então, essa é a busca hoje. E eu acho eu gostaria também de te perguntar: é, eu já busquei algumas coisas de medicina alternativa, e um tempo um profissional me falou que a parte do cloreto e o ômega 3 eu deveria dar uma abandonada, diminuída, em função que ele sobrecarregaria o fígado. Eu queria ouvir de que isso é, tem, é congruente, isso ou não cloreto de magnésio e ômega 3? Hum. Olha, isso para mim não faz sentido. né? Não faz sentido porque eu nunca vi, nas, nas minhas meus estudos, como eu convivi com grandes médicos, eu organizei, Ivone é, dois congressos de doenças crônicas e, e, e medicinas naturais, né? É, e eu entrevistei os maiores médicos do Brasil. Então eles são unânimes em dizer, né? eles são unânimes em dizer que o nosso solo é muito pobre em cloreto e magnésio e que o cloreto e magnésio ele desempenha pelo menos 300 funções vitais no organismo. Então assim eu há, eu acho que 15 anos, né? há uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás, eu tive, acho que uns 20 anos atrás, foi no início de 2002, eu tive um problema de nas articulações, né? Então, eu estava com problema nas articulações com calcificação, sei lá. E aí, na época eu era presidente de uma sociedade de educação e eu comecei exatamente a criar um projeto de educação holística e transdisciplinar. E eu comecei a trazer médicos profissionais de saúde para dar palestras para os meus alunos. né? E tem um médico amigo meu até hoje, o doutor Celerino Carriconde, ele já, já trabalhou até no Ministério da Saúde, levando ele, ele criou um programa de farmácia viva, né? ele trabalha só com ervas, essas coisas. E aí ele me disse, olha, você, você precisa tomar o cloreto de magnésio. né? Então, é, desde essa época que eu tomo cloreto de magnésio, todo santo dia... Então, se cloreto de magnésio fosse uma coisa ruim para o fígado, meu fígado estava né, tava apodrecido, porque eu tomo, eu tomo 400 miligramas de cloreto de magnésio por dia, né, Ivan. E ômega 3 eu também tomo há mais de 10 anos. Então, eu seria uma pessoa doente do fígado. Né, eu tomo 2 gramas de cloreto de magnésio todo dia. Né? E aí, é, lendo agora esse livro da Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina, né, que descobriu a questão da função dos telômeros, né, aquela que descobriu a telomerase, né, que é a enzima, né, que está por trás aí da questão do rejuvenescimento, né. É, enfim, então ela coloca o ômega 3 assim como um, uma das dos suplementos essenciais para você ter telômeros saudáveis, entendeu? Então, se você vê ver... É, os grandes médicos estudiosos assim, não, eu, eu nunca vi ninguém falando nada sobre isso muito pelo contrário e eu como tomo há muito tempo se isso de fato fosse um problema eu estaria hoje doente né porque eu tomo e agora mesmo na, na, na eu estava tomando até uma quantidade menor de, de cloreto de magnésio então o doutor Cícero Coimbra ele disse olha se aumenta para você tem que tomar 400 miligramas por dia eu tomo mais do que isso na verdade porque eu tomo o, o, o dimalato é, cloreto que eu tomo, é o cloreto de malato, é, ele não tem cápsula de 200, entendeu? Então, eu tomo ele tem 230 é, cada cápsula, eu tomo duas por dia, então eu tomo 460 é, miligramas de cloreto de magnésio por dia. Nunca tive nada, né? Minhas articulações, eu não é. tenho dores, eu não tenho problemas articulares, eu não tenho... Eu faço massagem ayurvédica de vez em quando, mas a massagista, olha, algum problema, digo, não, não tenho, não tenho dor, não. a minha questão é só energético mesmo, de... de, de... De, de, de limpeza, massagem, eu sei que é muito, gera muito muitas coisas boas, mas não tem um problema de dores é, nas costas, né? não, não tem esses problemas de articulação, nada, entendeu? E assim, o cloreto magnésio é uma coisa altamente recomendável para quem tem problemas nas articulações, é bom para o coração, é bom para o cérebro, são muitas funções, e, ela, e ele, junto com a vitamina D3, ele é o carreador, é ele que ajuda, junto com a vitamina K2, a, a fazer a distribuição para os ossos. Né? Então ele é um mineral assim extraordinário e, a, e o nosso solo é muito pobre e não vem dos alimentos. Não tem, não tem nos alimentos a quantidade necessária. Né?